What the hell is that? Se você gosta de aprender inglês com música, esse vídeo é pra você. Eu já fiz um vídeo como esse um tempinho atrás, ano passado, eu acho, apresentando alguns erros de inglês propositais, óbvio, né, em músicas em inglês, clica aqui pra assistir. Errei de novo, né? Clica aqui. Eu nunca sei a posição desse card e eu te falei que, na verdade, esses erros, são os que nós chamamos de licença poética. Ou seja, quando você brinca né, com o um idioma para fazer arte, né, você pode se dar o luxo de errar. Os artistas podem cometer erros de gramática, de pronúncia, na hora de fazer a canção. Tá tudo liberado. Isso porque, às vezes, a forma correta né, da, da, da frase, da palavra, enfim, não se encaixaria com a melodia da música. Não bate, ou tão, não batia com a letra. Alguma coisa do tipo. E é por isso que hoje eu vou te mostrar três músicas que você já ouviu e não percebeu que tinha alguns errinhos aí. So, pay attention! Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around O trecho com o um errinho é esse aqui ó: When You Cheated Girl, My Heart Bleeded Girl. When you cheated, girl, my heart bleeded, girl. When you cheated, girl, my heart bleed, girl. Qual que é o erro aí? Infelizmente, o verbo to bleed, que significa sangrar. Ele não é regular e, portanto, o passado e o participio não é bleed, e sim bled, bled. Então, como é que deveria ser? When you cheated, girl, my heart bled, girl. My heart Bad girl, entendeu? Entendeu, Justin? A segunda song é Big Girls Don't Cry da Fergie. E o trecho com um erro é esse aqui, ó. And I'm gonna miss you like a child misses their blanket. And I'm gonna miss you like a child misses their blanket. Qual que é o erro aqui? Concordância. Porque child é singular e their é o pronome usado para o plural. So, ao invés de their, seria his or her. Dependendo se fosse menino ou menina. Né? Então, qual que seria o certo? And I'm gonna miss you like a child misses his or her blanket. And I'm gonna miss you like a child misses her, his or her blanket dependendo se for menino ou menina, né? Mais uma vez estou repetindo tudo o que eu falei de novo. E a terceira canção é Boyfriend do Justin Bieber, que teve uma treta aí com o Hanson e tal. Qual que é o trecho com o erro aqui? Está na parte If I was your boyfriend. Na verdade, você não vai falar if I was your boyfriend, porque isso é uma hipótese, uma suposição. Então, na verdade, você teria que usar o seguinte, Justin, if I were your boyfriend, isso seria o correto. Ok, Justin? If I were your boyfriend. Ah, teacher, mas was se usa com I. Beleza, mas quando você está falando no simple past, no passado, como isso é uma hipótese, então você coloca if I were. If I were. Se, você, se você quiser que eu faça um vídeo explicando mais sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. Tem até uma canção da Beyoncé, If I Were A Boy, que ela também usa nesse né, lance aí. Ela usa corretamente, if I, were, uh, if, I were, if I Were A Boy, né? É isso mesmo? É. Você quer assistir mais vídeos onde eu te dou algumas outras dicas de inglês com música? Tem vários vídeos aqui no canal e eu te convido para assistir, aprender... E ter o prazer de me ouvir cantando e tocando um pouquinho mais. Tudo para a nossa alegria e para o seu aprendizado. Like nesse vídeo para ficar feliz. Se inscreve no canal. Não se esquece de acionar o belzinho. Esse sininho aqui que vai te avisar quando um vídeo novo sair. Eu tô de olho em você, hein? Que se inscreve no aciona o Sininho. Olá, Não se esquece de clicar aqui. e de novo? Aqui. Para assistir a primeira parte desse vídeo. Com mais outras três músicas que tem errinhos gramaticais.